Jadson Carlos é nutricionista e professor de educação física. Realiza atendimento de nutrição clínica e esportiva. O atendimento é feito com hora marcada. Para agendar uma consulta basta escanear o QR Code com o um link direto do WhatsApp ou anotar o número que aparece nesta tela. Conteúdo da Climop. Clínica Médica de Piranhas.